Boa tarde, companheiras, companheiros, amigos, a quem se inscreveu né, a, nessa atividade, que é o Seminário de Juventudes do NAP Juventudes, que é o núcleo de acompanhamento de políticas públicas da Fundação Perseu Abramo, que é uma iniciativa da nossa fundação para debater temas, acompanhar a política pública executada pelo atual governo e pelos diferentes governos e propor alternativas e soluções progressistas, populares. Que tenham como recorte o bem do povo para a formação de um grande programa democrático e popular para o país, para o Brasil. Então, eu agradeço primeiramente a cada companheiro e companheira que tem coordenado os trabalhos do NAP, aqui na pessoa do Gabriel Medeiros, que, além de coordenador do NAP Juventudes, é subsecretário de Juventude do governo do Rio Grande do Norte e tem dado uma grande contribuição para o nosso trabalho. Hoje a gente vai para o último debate desse seminário, que tiveram outros seis debates muito enriquecedores e que vão ajudar muito na formulação das políticas públicas e no caminho que o Brasil tem que alcançar e que precisa ser compartilhado, não apenas pelo partido dos trabalhadores o titular dessa fundação, mas por todos os partidos e movimentos de esquerda e progressistas no enfrentamento ao governo Bolsonaro. E caminhos para a juventude brasileira, obviamente, que hoje é a grande vítima né, do genocídio, é a grande vítima da, da, da, da, da, do desemprego, das dificuldades que a gente tem vivido nesse governo Bolsonaro também. E, primeiro, me apresentar: eu sou Ronaldo Sorriso, secretário nacional da juventude do PT. Atualmente tenho 31 anos, portanto, um pouco além da idade de juventude limite no partido, encerrando a minha gestão. É... Sou do Rio de Janeiro, já fui vice-presidente da UNE, da UEE, secretário estadual da juventude é, do partido, e agora estou secretário nacional, além de ser estudante de jornalismo na Universidade Federal Fluminense. É, o tema hoje é cultura, comunicação e organização das juventudes. E a gente primeiro agradece a, aos nossos convidados e às nossas convidadas, né? na verdade são maioria convidadas que vão ter a possibilidade de fazer as intervenções aqui. E a gente tem uma pergunta que é uma pergunta orientadora, certo? Que é a seguinte: como organizar e desenvolver formas de luta das juventudes brasileiras? E a nossa ideia é que, obviamente, observando também o plano de reconstrução e transformação do Brasil, que é o documento balizador, mas tendo um entendimento que, esse é um debate mais amplo, que busca experiências de organização das juventudes que cada um e cada uma de vocês tenha a contribuir. A gente tem a possibilidade de apresentar novas ideias, novas perspectivas. Né? E vocês que são convidadas e convidados têm toda a liberdade também para apresentar aquilo a partir dessa pergunta orientadora que vocês julgam interessante. Certo? E a dinâmica vai ser a seguinte, nós vamos dar de 10 a 12 minutos para cada um e cada uma de abertura, como a gente tem cinco convidados e convidadas, a ideia é sempre ter ali uma hora de apresentação, então vai ser um pouquinho mais enxuto para a gente ter essa amplitude toda. Depois a gente vai abrir para perguntas de dois minutos e também vamos ler as perguntas que vão estar no chat e em seguida nós vamos ter a devolutiva dos nossos convidados e nossas convidadas cada qual com cinco minutos certo então é, a nossa companheira Laura pediu para para se antecipar em função da é, de uma agenda né, familiar que é, que ela precisa ter então a pergunta orientadora Laura e é que na tua área que que é a comunicação que é o YouTube a gente pergunta é a seguinte, como organizar e desenvolver formas de lutas da juventude brasileira, levando em conta o contexto da pandemia, mas também levando em conta o pré e o pós-pandemia, né? já que a gente quer gerar perspectiva ao futuro. Então, 10 minutos a 12 minutos para você, Laura, fique à vontade, eu aviso com 10, na verdade, e aí você pode encaminhar para a conclusão. Companheiro, na verdade, é o contrário me colocar um pouco Sim. depois porque ele já deve Aham. estar voltando Aí eu tenho medo de que durante da minha fala eu tenha que pausar para ir lá depois. Não, perfeito, agora eu entendi. É o Gabriel pediu para disse que você tinha pedido para ser a primeira, depois o Wilson mandou que você tinha pedido para ser a segunda, mas sem problemas. A gente encaminha. Então, eu vou chamar o nosso convidado. E a pergunta Danilo é a mesma. Como organizar e desenvolver formas de luta das juventudes brasileiras, né? No teu contexto, contexto das torcidas organizadas, de uma juventude atuante e ativista, né? e no contexto pré-pandêmico e no contexto da pandemia e pós-pandêmico também. Fique à vontade, mesma coisa, 10 minutos, eu aviso, até 12 minutos. Seu microfone está desligado. Perdão, perdão. Primeiramente, desejar uma boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando, tá participando, todos os convidados e parabenizar a Fundação Pessoa Abramo por essa iniciativa e agradecer pelo convite e estou muito honrado por isso e talvez eu nem tenha é, respostas para essa pergunta que foi colocada, mas eu acredito que eu posso trazer algumas reflexões, algumas contribuições a partir de algumas experiências das vivências que eu tenho, é, não só nas torcidas, mas também nos movimentos e coletivos que a gente constrói é, nas periferias, especificamente aqui a periferia de São Paulo. Então, é, quando eu falo de juventude, eu gosto muito de falar de juventude, porque falar de juventude é falar de futuro. né? E Mas, para falar de futuro, hoje, especialmente para a maior parte da juventude periférica, tem que ter a perspectiva se o futuro vem, porque a maioria de nós está só sobrevivendo. E vive um cotidiano, uma dinâmica de vida que está na perspectiva da sobrevivência. Vou fazer a minha hoje, vou fazer a minha amanhã, depois de amanhã eu sei o que vai dar. As consequências a gente mata no peito. É por aí que tem sido. E nos últimos anos, com a radicalização do, do neoliberalismo, a gente teve o golpe, a gente teve as ofensivas contra a classe trabalhadora, contra os mais pobres a gente teve essa eleição de um fascista, no caso Bolsonaro, com toda uma conjuntura que a gente já sabe qual é, de é, despolitização, de pregação da antipolítica e etc. A juventude foi uma das mais afetadas. Se a gente for olhar o número de desemprego, é a juventude que está lá. A juventude que estava começando a criar uma perspectiva de entrar na universidade, principalmente depois das políticas afirmativas de acesso ao ensino superior é, do governo Lula, de Dilma e tal, começou a também perder essa perspectiva. Isso para mim é muito perigoso, porque quando eu olho no meu caso, para a minha geração, eu tô com 28 anos, né? E eu olho, por exemplo, a geração do, dos meus primos, que são a média de oito anos mais novos que eu, são cabeças totalmente diferentes. Cresceram e conviveram e convivem num Brasil totalmente diferente. Quando eu era, eu era moleque, né? eu ganhei um disco do meu padrinho, eu era sobrevivendo no inferno é, do Racionais, tinha aquela música, é, o capítulo 4, versículo 3, que começava assim. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mas o sobrevivente. E eu, nascido na Brasilândia, naquele período, que era um dos bairros mais violentos de São Paulo, a Brasilândia chegou a ser o bairro com o maior número de homicídios no Brasil. Então, eu convivia com essa dinâmica de violência. Então, a cabeça de um adolescente ouvindo isso era, fudeu, vou ter que correr para ser um entre um milhão para ver se vira alguma coisa. Né? E... Mas eu ainda assim... Eu eu era um pouco fora da curva, porque meus pais né, meus pais saíram do Nordeste muito cedo e tal, minha mãe perdeu os pais com 11 anos, meu avô é, morreu num acidente de carro muito cedo e minha avó pegou meu pai e veio para São Paulo, ainda assim, meus pais conseguiram fazer um, um curso superior. né? É, alguns anos atrás, isso é inconcebível, né, para dois retirantes nordestinos na periferia de São Paulo, trabalhando em gráfico, conseguir ensino superior, isso era, era muito difícil. Então, boa parte dos meus amigos as pessoas com quem eu convivi não tinham né, essa essa perspectiva. Então, era aquilo, né? Pô, vamos ter pelo menos uma carteira registrada, conseguir comprar um boot da hora, conseguir cortar um pano da hora, conseguir ter uma moto. Essa era a expectativa do, do, da, do, dos meus amigos, da rapaziada com quem eu convivia, tá ligado? Aí, esse cotidiano de extrema violência, né? ele acabou é, me levando para a necessidade de participar de um coletivo. Então, por exemplo, eu ia, uma vez indo para o jogo do Corinthians sozinho, tinha 13 anos de idade, estou no busão, pá, do nada sobe três palmeirense, começa a levar uma, entendeu? Aí o sinal de alerta ligou, falou, pô, se eu quiser acompanhar o Corinthians, eu vou ter que ter uma turma que queira também né, acompanhar o Corinthians e tal porque é uma forma de eu me sentir protegido. E, e foi aí que comecei a frequentar a torcida mesmo, comecei a conhecer a rapaziada da torcida, a viver a torcida, a aprender que a minha torcida é uma torcida que nasceu em pleno anos de chumbo, que combateu uma ditadura dentro do Corinthians, mas também é, sempre se colocou contra a ditadura militar. Isso a gente foi é, aprendendo na minha na formação. Só que não era isso, que fazia eu permanecer na torcida. O que fazia permanecer na torcida era um espaço de pertencimento. Se, para fora, eu era o neguinho da quebrada, quando eu chegava lá dentro, eu era o Danilo Pássaro. Eu era o cara que todo mundo olhava para mim, sabia onde eu morava, sabia que era meu pai e minha mãe, sabia o que talvez estava passando naquele. Um dia, num dia que eu estivesse ruim, eu ia falar: ô, oh, mano, você tá bem, Tá precisando de alguma coisa e tal. Ou seja, um espaço de pertencimento. Depois de um tempo, aí vem a contradição, eu acabei indo é, para uma pra uma igreja evangélica. E nessa igreja evangélica foi o que me encaminhou para estudar teologia, a partir do estudo de teologia, né, da curso de teologia. Eu comecei a pegar o hábito por leitura, a querer compreender mais os filósofos, né, os teóricos, etc. Foi aí que eu comecei a entrar na, nas leituras de Marx, de etc., de, dos teóricos comunistas, enfim. E na igreja, eu não concordava com nada do que o pastor pregava. Não concordava com nada. Assim como eu, muitos jovens também não concordavam. Mas por que, que a gente continuava na igreja? Porque era um espaço que tinha gente que tratava a gente como gente. E voltando para essa dinâmica de extrema violência que vive a juventude periférica, né, da, especialmente nas capitais, o que, que todo jovem que está o tempo inteiro na mira, no alvo de uma bala perdida, ele quer segurança. certo? Querendo segurança, ele vai querer grupo, mas também, irmão, ele vai querer colocar a Bíblia debaixo do braço ler o Salmo 91 e achar que ele está protegido, tá ligado? Então é uma é uma parada muito louca porque a juventude hoje ela tem ela tem muito mais formação, né, do que eu tive, por exemplo. Ela está mais ligada nos debates e nos temas que estão permeando a sociedade. Ela está mais atenta no, na conjuntura política, no que está acontecendo na política tipo, pego meus primos lá que tem oito anos mais, mais jovens que eu, eles são muito mais entendidos do que os meus amigos da minha, da minha idade. Então, é uma juventude da qual eu tenho muita esperança. E por isso também eu, eu defendo que, tipo, eu costumo dizer que o neoliberalismo ele é uma máquina programada para destruir a esperança dessa juventude, né? Porque é uma juventude que tá vindo, mano, com muita vontade de fazer acontecer. E essa juventude está a par dos nossos debates. Quando a gente fala de um tema, ela está ela ligada do que a gente está falando, ela está acompanhando. Tem vários é, youtubers de esquerda aí fazendo o debate da hora, fazendo uma comunicação da hora, no caso da, da Laura Sabino, que também está aí com a gente. Pô, eu vejo... Eu vejo uma, uma rapaziada nossa que a, até muitas vezes compartilhou tipo um print do Twitter dela e tal. É uma galera que fala, pô, não sabia que esse mano pensava assim. Então, a galera tá ligada. Mas eu acho, mano, que a gente tem tido muita dificuldade de trazer esses jovens que pensam igual a gente, mas que estão dispersos, para os nossos espaços. Eu não sei a reforma estrutural que a gente precisa ter nos movimentos sociais, nos partidos, nos coletivos de esquerda, para aproximar essa galera que está entendida na política, pensa semelhante a gente, mas é muito desconfiada por, por causa desse processo que a gente passou de demonização da política. Então, eu avalio que a gente que tem que começar a ir por territórios e fazer o trabalho que nunca deveria ter deixado de ser feito. E a gente tem que chegar nesses territórios, não é com, com um discurso político, é criando espaços de pertencimento. É aquele espaço que vai se tornar uma referência, que o moleque vai pegar falar, pô, não tem nada para fazer, vou encostar ali naquele espaço, ali que é ali que tem um pessoal da hora, o pessoal que vira e mexe faz um... Faz um sarau, recita uma poesia, tá ligado? Troca umas ideias de política. E, mano, essa galera tá disposta a aprender também, tá ligado? O que o que a gente precisa é trazer para perto. E para isso a gente precisa criar esses espaços de pertencimento. Porque é aquilo, né, mano? A música já diz. Narciso acha feio que não é espelho. Então, a gente precisa criar espaço para que... Essa juventude, esses jovens, olhem para a gente, se identifiquem, se reconheçam e sejam reconhecidos. Porque são iguais a gente, são a mesma fita, entendeu? Só que, por algum motivo, eles acham que a gente fala uma outra língua. Isso não é a realidade. Então, é, é um desafio muito grande, mano. É um desafio muito grande para a nossa geração conquistar corações e mentes de toda uma juventude que está espalhada, está dispersa, mano que pensa semelhante a gente, mas está desorganizada. E o nosso papel é organizar. Então, por enquanto, a minha fala é essa. Mais uma vez, obrigado. Espero que tenha trazido alguma contribuição, alguma reflexão aí para o debate, para que a gente possa, a partir daí, dar, um, dar novos caminhos aí para um processo de reconstrução nacional, que é o que a gente precisa. Um abração. Um abração, Danilo. Muito obrigado. Então, você continua com a gente, e eu tenho certeza que isso citou bastante elemento para o debate. Bom, eu acho que a Laura agora pode, Laura? Então, agora, a Laura, e a pergunta, sempre bom repetir, né, para a gente incutir bem na nossa cabeça, é a seguinte, a pergunta orientadora. Como organizar e desenvolver formas de luta das juventudes brasileiras no contexto pré-pandêmico, pós-pandêmico e também no contexto da pandemia? Então, os mesmos 12 minutos, aviso com 10 para você. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar com essa mesa tão incrível, de pessoas que eu admiro tanto. É um agradecimento a mais pelo, pelo sorriso. Vocês estão me ouvindo, gente? E para o Gabriel também, que me fizeram esse convite. Para mim é uma honra estar aqui. Bom, gente, é... vamos falar sobre desafios né, para a organização das é, redes da juventude. Bom, eu acho que a fala do Danilo aqui ela vai ser no... norte de todo o debate. Quando a gente pensa nessa questão do senso de comunidade, é, eu acredito que a comunicação tem entrado tão em voga agora, está tão em alta. A gente tem conversado tanto, debatido tanto sobre a importância de fazer esses caminhos é, para conseguir fazer uma comunicação nas redes mais efetivas. Parte disso, na minha opinião, se deve por causa ele da eleição do Bolsonaro, né? A forma que a vitória dele foi feita, tanto ele quanto o Trump, que basicamente hackearam as redes. É, apesar de que parte da esquerda, inclusive eu, a gente já alertava há muito tempo Sobre a importância de usar esse espaço como um espaço de debate político Enfim, é, uma coisa que eu acho importante que o Danilo contou aqui É essa questão do senso de, de comunidade e senso de pertencimento Sentir que está fazendo parte de, um, de, de alguma coisa muito maior do que você Sentir que você está inserido num contexto muito maior do que você e isso é uma coisa basilar quando a gente pensa em comunicação. Qual que foi o método utilizado pelo Trump e qual que é o método utilizado pelo Bolsonaro? A gente chama de Big Data. O que, que são isso? Eles recolheram um número tão grande de informações pessoais, um número tão é, potente de dados, de informações sobre o que as pessoas gostam, o que elas ouvem, que elas conseguiram traçar mais de 5 mil perfis de cada pessoa. O Thiago Ávila ele faz uma fala que eu acho muito interessante. Ele fala assim, eu duvido que você consiga citar 5 mil características suas. Mas essas redes de big data conseguem fazer isso. E o, que, que, o, o que, que é interessante da gente pensar em relação a isso? Nós somos de esquerda. Obviamente, o debate que a gente pode fazer não é como ficar igual eles e como construir uma rede de informações falsas e superficiais roubadas. Primeiro, porque a esquerda não vai conseguir fazer isso porque a gente não tem o capital midiático que eles têm. Segundo, porque a gente não tem a máquina que eles têm para poder produzir isso, o dinheiro, mas a gente tem uma coisa que eles não têm, que eles não têm, e talvez nós, nós, nos últimos anos, tenhamos nos esquecido disso. A gente está na base. E aí a gente não está na base de uma maneira artificial. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu cresci, e aí é um exemplo que entra na resposta dessa da pergunta, viu, viu, Sorriso? Parece que eu estou falando uma coisa muito ampla, mas vai entrar na, na, na, na, na pergunta que a gente está tentando notear aqui, essas primeiras falas. Eu cresci é, é na periferia, eu sou de Ribeirão das Neves, quem é de Horizonte sabe o que, é, o que significa ser de Ribeirão das Neves aqui. Estou falando do lugar onde tem a maior grupo carcerário da América Latina, não tem outra cidade na América Latina que tenha tantos presídios. Estou falando de um país onde a taxa de analfabetismo é brutal, o número de, de, de, de genocídio contra a população negra é estarecedor, a gente está entre as cidades mais perigosas para se viver no Brasil. Certo? Dito isso, eu cresci num contexto em que eu via o trabalho de base sendo feito do meu lado. O, o divertimento que eu tinha era um espaço cultural que era o partido, no caso, o Partido dos Trabalhadores na época, que não tinha outro partido de esquerda quando eu era criança. E aí, o trabalho que eu lembro era ver militante com o um livro do manifesto é, do Partido Comunista, debaixo do braço, pulando... É, esgoto para ir na casa das pessoas e conversar sobre política. A gente fazia caldo na casa das pessoas para poder conversar. Laura, o que que isso tem a ver com a internet? Isso tem a ver com comunicação, não necessariamente com a internet, e, mas internet é comunicação. Isso significa o seguinte, a gente não precisa e nem temos como criar um, um, uma big data da mesma maneira do Bolsonaro ou do Trump, mas a gente consegue criar é, relação reais com as pessoas, e a internet, aí entra a internet para consolidar. Porque tem acontecido também uma coisa que é um pouco desesperadora, ao meu ver, porque eu lembro que quando a gente fazia um debate de gente, a gente precisa trazer comunicação, a gente precisa de conversar com a comunicação, principalmente nós que somos jovens, né e as pessoas no começo não se importavam, e agora as pessoas parecem ter abrido o olho para isso, mas de uma maneira muito superficial, que é o um número de seguidores. Então, a gente pega lá, fulano tem 10 mil seguidores e tem três comentários. Então, não está engajando, está acontecendo alguma coisa que não está tendo essa ponte, não está tendo essa troca, não está tendo essa comunicação. Isso é um alerta para a gente. É, a gente precisa, então, já entrando na resposta, pensar em oficinas, isso de toda a esquerda, pensar em oficinas para explicar esses métodos de como se aproximar das pessoas, de como usar a internet para fazer essa comunicação, que seja uma comunicação de fato real, que seja uma, uma comunicação palpável, que possa se transformar no que o Danilo falou, que é importantíssimo, que é na organização política. Não existe saída para a esquerda brasileira se não for de organizar politicamente a juventude. A juventude ela precisa ser organizada. Não dá para a gente acreditar que militância é tweet de internet e somente isso, que, que militância é pessoas compartilhando memes, isso não, é, isso não é motor para nada. Isso não faz as pessoas se engajarem, não cria esse espírito de comunidade. Então, a gente precisa, desde o começo, saber onde que a gente quer chegar com a comunicação que a gente está produzindo. Isso é uma coisa muito importante. Existe um erro também que eu acho equivocadíssimo, e eu percebo isso principalmente nos mandatos, é confundir jornalismo com rede social. É muito diferente. A, a linguagem é diferente, mesmo, tem coisas muito parecidas, e não estou dizendo que o jornalista não possa fazer comunicação na internet, pode fazer e deve fazer, mas ele tem que se despedir do, do, do seu papel de jornalista e se encarnar ali como uma pessoa que está produzindo conteúdo para a internet, a linguagem é diferente, o humor é diferente, as coisas que são produzidas ali são diferentes. Então, eu acho que a gente precisa de pensar comunicação, de fato, a comunicação na internet como, de fato, um veículo de comunicação novo, né? porque está chegando agora, querendo ou não, a gente pode dividir entre 2013, antes e 2013, depois, porque okay? aí a gente consegue ver como que os memes foram utilizados para poder construir todo um cenário político, toda uma narrativa política fortíssima. A gente pensa, é, eu tenho 21 anos, então, eu estava na escola quando eu vi as ideias neoliberais ganhando força entre alunos de 14 e 15 anos. Eu estava na sala de aula quando eu vi meus colegas mudarem um discurso do recreio, os meninos começarem a ficar empolgados com... Olha só esse cara daqui, olha como que ele faz um humor negro. Olha só como ele faz piadas de péssimo gosto. Olha só, nós vivemos em uma ditadura do politicamente correto. São frases terríveis que eu vi isso chegando de perto. E mais do que isso, eu, uma pessoa organizada politicamente, que desde a minha infância eu acabei em determinado momento da minha adolescência cedendo para esse discurso. Então, não dá para a gente acreditar que a gente simplesmente, todo mundo que votou no Bolsonaro, ou que todos os jovens que nesse momento estão é, é, defendendo esse tipo de coisa, são pessoas fascistas, não são. Então, é, eu acho que o pontapé inicial que a gente tem que dar para essa construção, quando, se a gente for falar isso antes da pandemia, durante a pandemia, quer dizer, pós-pandemia, é, em primeiro lugar, a gente não pode ter uma visão eleitoreira das pessoas. As pessoas não estão aqui para dar voto. Não pode ser o nosso único motivo tá estar na comunicação para poder transformar isso em voto. É problemático. E isso não chega até as pessoas de uma maneira boa. Não é justo, não é uma, uma, uma coisa de esquerda. Isso a gente já tem pronto, a gente já tem o Bolsonaro para fazer. Então, eu acho que é o momento do que, mais do que nunca, a esquerda se posicionar como esquerda. O que nos difere da direita? Porque o que eu percebo na comunicação na internet nesse momento é que muitas pessoas acreditam. Não, a esquerda tem que mostrar que a gente está ali no meio termo, a gente não é tão radical quanto o Bolsonaro, isso é o contrário. O que a juventude quer nesse momento é mudança. Se não quisessem mudança, o Bolsonaro não teria ganhado entre os jovens. O que a gente precisa de mostrar para as pessoas é que, olha, a saída dessa mudança que vocês, estão, que vocês acreditam que, que seria a mudança, né? na verdade, esse cara que você... nunca representou a mudança. Pelo contrário, ele é a permanência e é o um aprofundamento dos problemas que a gente tem. Quando a gente fala da juventude é, e do assassinato da juventude negra, a gente está falando de pautas que o Bolsonaro se aprofundou. Quando a gente fala dos problemas que a gente tem na saúde, na educação, no SUS todos esses problemas que as pessoas queriam mudança, a gente tem que mostrar que, olha, o Bolsonaro não representava essa, essa transformação real. Quem representa essa transformação real somos nós. Isso que nos difere da direita. Nós somos de esquerda. E bateu, bater é, a mão no peito com orgulho para falar que nós somos de esquerda. A esquerda não pode ter vergonha de mostrar o que nos difere da direita. É, eu não sei se meu tempo está estourando sorriso, mas aí... Só para dar uma... uma... Dez Bom, minutos aqui. agora, tem mais de dois minutos. Dois minutinhos para encerrar, então, essa primeira fala que Eu falo muito, gente, eu sou uma tagarela, desculpa. É... Mas o que eu estava dizendo para concluir é que eu acho também importante, quando a gente pensa em relação à rede social, nessa construção, aprender a criar um senso de comunidade. Porque é uma, uma coisa assim, eu sou, eu sou youtuber marxista, né? Então, o meu segmento é marxista o que eu produzo. E eu lembro que quando eu lancei meu primeiro vídeo, já veio um grande apoio. Então, assim, Jones Manuel, Sabrina Fernandes, Débora Baldim, Samuel, existe uma grande rede que nós nos apoiamos, uma rede de divulgação, uma rede de apoio mútuo. E isso é muito importante para a gente pensar nas redes sociais, porque a gente não tem uma jovem fã para levar um youtuber que está surgindo, para ele ganhar mídia. A gente não tem uma rede Globo, a gente não tem uma, uma Bandeirantes, a gente não tem esses espaços, uma Folha de São Paulo, muito pelo contrário. Então, cabe também às outras lideranças que não necessariamente produzem conteúdo para a internet, ajudar a fortalecer e dar visibilidade para esses youtubers, para esses... Eu odeio o termo blogueiro, mas, enfim, a galera gosta de falar isso, mas... É, é, é, influenciadores com bastante aspas aqui, mas pessoas que produzem conteúdo para internet que fazem esse diálogo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar agora, durante a pandemia, pós-pandemia, e mais do que isso, colocar, encarar, de fato, as redes sociais como uma nova veículo de comunicação que não vai embora, não vai embora, só vai se aprofundar, gente. Assim como o rádio chegou para ficar, assim como os filmes chegaram para ficar, assim como a televisão chegou para ficar, a gente precisa entender que a internet chegou para ficar. E é, Ou a gente domina essa, essa, essa, essa nova forma de comunicação, esse novo veículo de comunicação, ou a gente vai continuar sendo engolidos por eles, como a gente tem sido. Não existe hoje nenhum é, youtuber de esquerda que tenham um milhão de seguidores Doze falando minutos. em volta de esquerda, assim como a direita tem. Desculpa, gente. Perdão, Laura, perdão. Eu ia deixar você concluir o raciocínio. Peço desculpa se interromper, só tava querendo avisar os 12 minutos. É, mas agradeço é, a sua, sua contribuição e já seguimos para a próxima convidada, certo? É, vamos aqui pela ordem alfabética na companheira Emily Firmino, que está aqui é, da Comunicação do Levante Popular da Juventude, da Coordenação Nacional. Então, Emily, a pergunta, novamente, só para a gente lembrar, é a seguinte. Como organizar e desenvolver formas de lutas das juventudes brasileiras, contexto pré e pós-pandêmico e também no contexto da pandemia? Emily, 10 minutos eu aviso, 12 minutos é o seu tempo. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer o convite, né, é, pelo sotaque dizer onde eu sou também, tô aqui em São Paulo há uns três anos, mas sou de Sergipe, vim para cá com essa tarefinha aí da comunicação, do Levante, da Frente, e começar meio na mesma linha, assim, do Danilo, né, acho que é mais, e da Laura também, que são mais desafios do que respostas mesmo, né, porque... Se a gente consegue, inclusive, responder essa pergunta, a gente resolve a maioria dos nossos dilemas, que é como organizar né, essa nossa juventude. Acho que dentro desses desafios, primeiro a gente parte da compreensão né que a juventude ela tem esse papel histórico nas lutas da nossa sociedade e ela ao longo dos anos ela se coloca como essa força motriz mesmo né, nos nossos processos. É, e para avançar né, na construção dessa sociedade que, que a gente quer, é prioritário organizar, organizar essa juventude e isso vem sendo colocado há muitos anos, assim, né? É... Pode aparecer uns barulhos de fundo em alguns momentos, é porque a sala aqui, ela fica bem do lado da rua, então começou a tocar um carro aqui, inclusive. É... E nesse desafio de organização da juventude, né? A gente precisa compreender quais são os anseios dessa juventude, quais são os problemas delas e como esses problemas atingem cada um dos nossos jovens, né? isso já coloca vários desafios assim, para a solução da pergunta, né? Porque são vários, vários elementos da conjuntura, né? E, enfim, se a gente consegue, a gente não consegue responder de fato, mas eu acho que identificar esses desafios né? já é, inclusive, caminhar né? para tentar solucionar e responder essa pergunta, e enfim, por aí vai. Além de entender né quais são esses anseios da, da juventude, eu acho que a gente precisa entender primeiro que essa juventude ela não é homogênea, ela é segmentada e tem características que convergem né em grandes, em pequenos grupos, mas também diferencia a juventude em alguns aspectos. né Quando a gente fala da juventude da periferia, por exemplo, né, a gente tem que pensar que existem várias várias vários jovens dentro dessa periferia, né com perspectivas diferentes, com dilemas diferentes, mas que passam por problemas similares, né? então quando a gente pensa em organizar em desenvolver essas formas de luta essa compreensão entre o que é pontual e o que é uma totalidade é um dos nossos principais desafios para conseguir atingir esses jovens né? a gente precisa pensar quem é essa juventude para saber com quem a gente vai conversar, né? quais são os pontos, né? quais são as ideias e também entender onde é que essa juventude se encaixa no momento que a gente vive né? e aí hoje é esse caos que está a pandemia que aprofundou vários dilemas que a gente já vinha apontando antes, né? Então, é olhar para essa juventude, né, para a gente, e saber que organizar a juventude não é aplicar uma fórmula, né? É, precisa de método, precisa de formação, de processo organizativo, mas é aquele desafio árduo e cotidiano, né, do trabalho de base e de ler todo dia, assim, a realidade, ler o que é que essa juventude está precisando, quais são os problemas que eles vão se modificando de acordo com a nossa conjuntura, né? E nesse desafio de compreender esses anseios, né, a gente tem um grande desafio, que é uma coisa que a Laura até falou, né, que é esse embate com os valores que são impostos pelo neoliberalismo. assim, né. Apesar de a gente ter aí um passado de governos progressistas, a hegemonia do pensamento do mundo ela é neoliberal e isso toca a nossa juventude todos os dias. né. Isso vai da TV, das redes sociais, da nossa vida o mundo capitalista ele impõe esses espaços, né? Os valores do individualismo, da meritocracia, da negação da polícia, da política, e isso impõe também, né? É, traz também esse sentido da negação das saídas coletivas e o capitalismo ele coloca a afirmação que a saída para a resolução dos nossos problemas é individual, né? Que não é coletiva e a gente luta contra essas afirmações todo dia. Então se estabelece uma crença que o prioritário, né? É resolver os problemas para si e por si. E o resto é secundário, né? A coletividade é secundária. Os problemas do outro é secundário. E isso vai num caminho que é completamente contrário ao que a gente coloca, né? Quando aponta que as saídas são coletivas, né? Tipo, os valores que as nossas organizações, os nossos partidos, as nossas entidades, eles acreditam. E isso vem num combo, né? Que é de uma luta que é completamente desleal, e com a pandemia a gente vê o quanto ela é mais desleal ainda, quando nos retira né, desses espaços, tanto da gente conseguir mais diretamente na periferia fazer trabalho de base, ou o próprio espaço das universidades né, que está junto ao povo, enquanto a gente está privado de fazer isso, como a gente faz historicamente, é, a direita, o bolsonarismo, a Globo, as empresas pregam esses valores do individualismo da meritocracia de uma forma que é muito profissionalizada e está muito à frente do que a gente tem hoje enquanto meio de comunicação, né? E isso traz a estratégia de uma batalha que não é só no Brasil, né? Mas é no mundo, que é essa batalha política e das ideias, né? Que usa as ferramentas de comunicação de uma forma que é cada vez mais profunda, né? O uso dos meios de comunicação como ferramenta de disputa política não é algo novo. Ele vem né? do próprio nascimento dessas ferramentas de comunicação, os primeiros jornais, né? Por rádio, a própria internet ela vem desse processo da disputa política, mas hoje, com a internet, com as redes sociais, né, isso traz uma potência muito maior da chegada dessas mensagens para as pessoas. Né? E, assim, nessa batalha, a gente tem até tido né, grandes avanços o papel da ferramenta, das ferramentas de comunicação, da cultura, da estação e propaganda está sendo cada vez mais debatida, né, sai só daquele discurso, tipo, ah, a gente precisa, né, priorizar os meios de comunicação, sai do discurso e passa a ser mais prática, até porque a pandemia, ela também cobra isso, né, se a gente sai dos espaços é, físicos, a gente vem para cá e aí vem aquela reflexão, né, de que tipo de comunicação a gente faz também nesse processo de pandemia, porque não é só chegar aqui e replicar o que a gente faz fisicamente, né, quando faz isso, geralmente não funciona, então, que tipo, né? Como é que a gente vai agir aqui nas redes? Esse debate, ele deixa de ser um debate só da comunicação e passa a ser um debate político do todo, do movimento, né? E aí, é um processo que é desleal, mas que a gente faz o que pode e que consegue, às vezes a gente faz até milagre, né? Mas a gente é muito pequenininho ainda, né? Diante dessa indústria cultural, diante da tecnologia, que, que tem dois processos, né? Vai desde que o capitalismo, né? Tipo em seus vários termos, ele vem apostando na tecnologia há muitos anos, e para a gente isso é um processo muito novo, há o próprio acesso que a gente tem, né? Diferente desses outros dessas outras frentes de atuação da direita, né? É, é um peso muito diferente. E a gente precisa chegar muito mais longe, né? E isso coloca como é fundamental, assim, né? A gente avançar nessa pincheira. E aí, chegando já no final, eu espero que ainda tenha um tempo para esses dois últimos pontinhos rápidos. Um é que é um outro cenário que a gente precisa priorizar também, né, quando a gente vai pensar essas vias de organização da juventude, que é o processo de uberização do trabalho, né, que se aprofunda cada vez mais com a crise e com o projeto político do governo Bolsonaro, né, que é um cenário que traz dois elementos que interferem no método de organização da juventude e também nas possibilidades dessa juventude se organizar. Primeiro porque esse processo da uberização, né, leva a juventude, né, cada vez mais, o mercado de trabalho mais cedo e um emprego que é completamente precarizado, que impõe uma fragmentação, um isolamento de classe e que dificulta muito a organização da juventude nesses espaços de trabalho, né? então é cada um trabalhando por si e a gente não consegue organizar a juventude de nenhuma forma sindical, por exemplo. E, esse, e é isso, né? cada um por si, a propaganda dos aplicativos que afirmam que você é o chefe de você mesmo, então você resolve seus problemas e não de forma coletiva. E isso é uma narrativa que ela é psicológica, ela é ideológica, ela é uma narrativa neoliberalista. Assim, né? Segundo esse processo da uberização, ele também vem acompanhado dessa crise que é econômica e social, e que vem com corte na educação, corte de políticas de permanência e acesso à universidade, e outros tipos de políticas públicas que são voltadas à nossa juventude também. Né? O que obriga o né, nosso jovem ele tenha que escolher, quando consegue entrar na universidade, né, ele tem que escolher entre estudar e trabalhar. Porque muitas vezes não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente sabe, né? Quando a questão material e objetiva pega, o jovem vai onde paga as contas dos seus problemas. E aí, por último, já finalizando, né? É colocar que hoje a gente vive um momento de processo de organização social que é diferente da que a gente tinha antes, né? A gente até teve um respiro ali de alguns anos, né? Através do das políticas públicas que a gente conquistou durante os governos PT, né? que reconheceu os jovens pela primeira vez né, como sujeitos de seus direitos, foi uma coisa que vem do PT, possibilitou um maior ingresso e permanência nas universidades, ampliou o acesso ao emprego, as tecnologias de, de comunicação, eu lembro que meu primeiro computador, ele vem de um processo né, de políticas públicas do PT, inclusive, eu estava estudando esses dias e lembrei disso, é, ampliou o acesso ao primeiro emprego, né, é, deu um investimento a criação, a políticas de a pontos de cultura como prioridade, várias outras ações, né? Mas hoje, a gente vive esse desafio de, de organização em um cenário que o jovem tem cada vez menos direitos, cada vez menos tempo para ser jovem também, né? E cada vez mais essa é responsabilidade... Dez minutos. Acabando. <risos> em se sustentar, em se colocar como a rima ali de família, né? De, de contribuir com com as finanças, de pagar as contas. E, né? Entre os nossos desafios organizativos, né? se soma o peso dessa responsabilidade de enfrentar uma sociedade que coloca a saída para os problemas né, como individual e não coletivo. Então, um, meio que a chave dos desafios assim, para essa pergunta é a gente conseguir colocar né, para a nossa juventude que e para essa geração de jovens a ligação entre esses problemas pontuais que ele enxerga de forma individual na sua vida individual com esses problemas gerais e estruturais da sociedade, né, que não são problemas só da juventude mas que impactam na juventude de formas específicas. Então, com essa, né, com essa compreensão, a gente e conseguindo dar condições e saídas organizativas também que caibam na vida dessa juventude, né? Para que essa juventude se enxergue dentro da, dessa sensação de pertencimento que o Danilo falou, né? Para que a nossa organização ela caiba na vida da juventude brasileira, que ela se, consiga se enxergar como a juventude da classe trabalhadora, né? E que veja o papel fundamental que ela tem também, né? E protagonista da organização, da luta, da transformação dos seus problemas através de saídas coletivas, né? Então, finalizando mesmo, acho que o que a gente precisa, dentro da nossa organização, é dar condições para que o jovem, desde o jovem ali que trabalha o dia todo, né? Como o Uber, que não consegue parar e que só tem cinco minutos para uma reunião, para uma plenária, para uma tarefa, que a gente consiga fazer esse jovem se organizar da mesma forma e com as mesmas condições que o jovem que tem mais tempo, que pode se dedicar mais. Né? A gente mostrar para essa juventude que se organizar cabe né, aos anseios e à realidade dela. Porque se, se militar, se se organizar não cabe na vida dos nossos jovens, se ele não se enxerga, aí ele vê o caminho né, para a resolução dos seus problemas em um, em um outro caminho que não é o nosso. Aí é isso. Perfeito. Doze minutos agora. Muito obrigado. Foi certinho, Lásio. É, agora, chamar uma pessoa da casa, vamos dizer assim, do reconexão periferias, né, a companheira Jaqueline. E a pergunta, como sempre é importante lembrar, ela é a seguinte, já que como organizar e desenvolver formas de luta das juventudes brasileiras? Essa é a pergunta e o contexto é pré-pandêmico, pós-pandêmico e no contexto também da pandemia a partir dessa análise do Reconexão periferias do trabalho que você e a turma tem conduzido tão bem. Então, 10 minutos de é aviso, 12 minutos é o seu tempo, fique à vontade. Boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo bem? É, eu vou buscar aqui é, responder essa questão a partir das coisas que a gente tem construído no Reconexão Periferias, e que eu considero que tem dado muito certo e que a gente tem que se apropriar mais, porque são coisas que estão sendo feitas é, no âmbito da, de uma organização que faz parte do partido e que, que precisam ser ampliadas né, de certa forma. Bom, é, o Reconexão Periferias, para quem não sabe, é um projeto que agora está no seu quarto ano em andamento, né um projeto tocado pela Fundação Perseu Abramo, e é um projeto que surge a partir do desdobramento de uma demanda do Congresso do Partido dos Trabalhadores em 2017 de reconectar o partido com as periferias e a sociedade. A ideia é de reconectar porque a gente vem né, desse espaço, então não seria uma conexão, seria uma reconexão, seria... Como que a gente se reconecta e se articula e dá centralidade às pautas das periferias nesses novos, novos formatos que ela vem assumindo é, ao longo aí das últimas décadas. É, e formatos que também têm a ver com as transformações que ocorreram em decorrência da, da mudança nas políticas de Estado. Bom... É, o então esse é o projeto Reconexão Periferias, ele tem o um objetivo construir uma, é, uma reconexão, uma reaproximação com os movimentos é, periféricos de todo o país né? e dar centralidade às pautas e às agendas políticas das periferias. É, e como que a gente tem feito isso? Nós temos é, três áreas, que é a área de cultura, trabalho e violência, é, nós não trabalhamos com a perspectiva de que a gente vai reconectar, mas a gente, vai, mas a gente busca compreender as oportunidades para essas reconexões, porque a gente é, valoriza muito os, os protagonismos que estão sendo construídos, as formas de resistências é, que estão sendo construídas no, nos territórios. Então, a gente tem três áreas, que é cultura, trabalho e violência, é, são três áreas centrais, mas a gente acaba entrando em outros campos também. E lá em 2017, é, na virada de 2017 para 2018, a gente começou a construir uma, um mapeamento nacional de coletivos e movimentos das periferias brasileiras. Esse mapeamento hoje ele tem é, pouco mais que 830 coletivos e movimentos de todo o país, de todas as unidades da federação, capitais e regiões, regiões do interior a maioria não institucionalizados, são coletivos e movimentos que atuam com as agendas das periferias nos territórios. A gente começou a, a fazer esse mapeamento para entender as formas de organização e articulação política progressistas que a gente tem nas periferias hoje. E é, para não parar no mapeamento, não só conhecer... É, a gente começou a criar um movimento de aproximação e construção colaborativa com esses coletivos movimentos. E o que, que isso significa? Significa é, aprender com as formas de articulação e mobilização dos territórios hoje. Então, é, quando a gente atingiu ali uma meta inicial de 600 coletivos e movimentos mapeados em todas as periferias, a gente começou uma estratégia de territorialização do projeto reconexão periferias, territorialização por quê? Porque, na verdade, as agendas vêm dos territórios para o projeto, né? Então, a gente começou a construir encontros regionais, a gente fez encontros regionais com coletivos e movimentos mapeados, é, criando condições para esses coletivos e movimentos irem até o um encontro e participar dos encontros em todas as regiões do país, a gente fez seis encontros, em todas as regiões do país, é, e nesses encontros a gente tinha uma dinâmica de construção de diálogo entre os coletivos e movimentos, para a partir desse diálogo é, é, é, mapear quais são as principais agendas e demandas e formas de, de articulação nas periferias hoje uma coisa interessante também do mapeamento é que tinha organizações que atuavam muito próximas umas das outras e elas não se conheciam e elas passaram a se conhecer a partir desse desse mapeamento e a fazer articulações em, em conjunto porque a ideia do, do mapeamento também é fomentar a criação de redes entre esses coletivos e movimentos periferia então Além de, de fazer os encontros regionais, a gente estabelece uma comunicação constante com coletivos e movimentos, divulgando as agendas do que eles fazem, do que, os, do que as organizações fazem, uma para as outras, então a gente divulga nas nossas páginas, mas a gente também é, faz uma agenda e divulga, é, a gente tem lista de transmissão no WhatsApp, a gente tem mailing de e-mail, então a gente tem uma dinâmica semanal de comunicação com esses coletivos e movimentos. Então a gente fez em 2018, é, é, em dois, 2018 o foco foi o mapeamento, atingir a meta inicial que era de 600 organizações com coletivos e movimentos de todas as unidades da federação e a gente fez alguns encontros nacionais nos quais a gente trouxe pessoas desses coletivos e movimentos mapeados é, para conversar e pensar as estratégias de, de intervenção do projeto, né, de atuação do projeto. 2019 a gente iniciou esse processo de territorialização com os encontros regionais, a partir do qual a gente tirou um documento com as principais demandas e agendas da, da, dos coletivos e, e, e movimentos das periferias hoje, é importante é, dizer para vocês que o mapeamento ele não só pega o perfil da organização, é, o nome da organização, que, hora, que, que área ela atua, é, mas pega os principais tipos de atividades, se tem relação com o partido político ou não, as formas de cerceamento, e de repressão das ações que elas realizam no território, ou seja, a gente pega um escopo bem, bem amplo para entender essas formas de atuação hoje. Então, em 2018 a gente fez um dos encontros regionais, que, no, a partir dos quais a gente tirou um documento é, que dá um olhar sobre que, que, quais são essas agendas emergenciais das periferias, a partir da construção e do olhar desses coletivos e movimentos de periferia. E em 2020 a gente iniciou um processo de, de construção colaborativa, é, é, mais focada no, no território de atuação de cada uma dessas organizações. Como foi isso? A gente abriu uma chamada, a gente queria fazer, tinha o interesse de fazer ações diretamente no território, junto com as organizações e os coletivos é, do projeto Reconexão Periferias, então a gente abriu uma chamada pública para colaboração entre o projeto, a Fundação Perseu Abramo e esses coletivos e movimentos, selecionamos algumas iniciativas e, e essas iniciativas realizaram ações nos territórios. Por conta da pandemia, a dinâmica... É, foi um pouco diferente do que a gente esperava, porque a gente esperava acompanhar essas ações no território e aprender com essas metodologias, com essas formas de fazer e dos coletivos e movimentos de periferia, mas por conta da pandemia a gente não pôde ir. Mas se vocês acompanharem, por exemplo, a página do, do Reconexão Periferias na, no Instagram, no Facebook, vocês vão ver lá um monte de atividades que estão sendo realizadas no âmbito da territorialização com o nosso apoio né com dinheiro do nosso fundo é, que faz parte dessa dessa parceria entre o Reconexão e esses coletivos e movimentos né em 2020 a gente apoiou 29 organizações e a gente também teve uma a gente faz articulações externas também para conseguir apoiar e a gente teve o suporte da fez para a realização desses de, desses dessas atividades a gente tem de atividade, por exemplo, de coletivo de jovens indígenas que gravaram um CD de rap, recurso muito pequeno, gente, que as pessoas fizeram atividades assim inacreditáveis. Gravaram um CD de rap que fala em português, mas também em língua materna, para comunicar as questões políticas do território para as questões indígenas. A gente tem... É atividades de coletivos de, de mulheres, jovens, feministas, para combater a violência doméstica em período de pandemia, a gente tem atividades de grupos de jovens que já estavam protagonizando ações de enfrentamento à pandemia, é, de produção de, de material de comunicação preventiva em relação à pandemia, a gente tem seminário sobre educação em relações raciais, a gente tem produção de documentário sobre personalidades importantes na, na luta política das periferias, é, a gente, a, é uma chamada que tem coletivo de movimento desde comunidades tradicionais até no contexto urbano, gente que está é, pautando o debate da política de drogas. Então, essa foi a nossa ação de territorialização em 2020. Por que, que eu estou falando isso? Porque no, no, na no reconexão a gente entendeu que é, essa reconexão não se, vai se dar a partir da construção de fórmulas, sabe, de, de, de organizar a juventude. É mais a partir de, da construção de oportunidades de diálogo com esses movimentos e coletivos de juventude que já estão organizados, porque o que o mapeamento mostrou para a gente é que existe, a gente vive nos últimos anos, um avanço constante do conservadorismo, que inclusive impacta e cria diversas formas de cerceamento a atuação dos a atuação desses coletivos e movimentos nas periferias, mas, no entanto, esses coletivos e movimentos das periferias, sobretudo os coletivos culturais, é, além de ser um instrumento de arregimentação política das periferias em torno de pautas que são de interesse das periferias, são coletivos e movimentos que estão disputando imaginário social, então esses coletivos e movimentos eles têm tido um papel fundamental para estabelecer um contraponto né, é, nesses territórios. E a gente tem que aprender com a, a, as narrativas e as construções desses coletivos e movimentos. Então, o, no Reconexão Periferias a gente tem feito essa construção. Além dessa dessa dessa perspectiva de territorialização a gente também acha só, é, é, a gente também realiza aí só para concluir é, pesquisas que ajudam a gente a entender quais são as principais é, demandas das juventudes das periferias é, dos territórios hoje é nas, naquelas três áreas de atuação que eu falei que é, é, que é cultura trabalho e violência por exemplo um trabalho a gente acabou de terminar uma pesquisa muito importante sobre informalidade não tem como falar sobre juventude trabalho periferia hoje sem falar sobre informalidade e a gente tá é, tem, buscando compreender os desafios desses, desses novos cenários para ajudar a qualificar o debate em torno dessas questões, e olhando também e ouvindo os coletivos e movimentos que surgem em torno dessa, dessa temática. Na, na área de violência, a gente é, realizou uma pesquisa sobre chacinas, que é um problema que afeta é, profundamente a juventude, e outra sobre é, homicídios e feminicídios. E na área de cultura, a gente está trabalhando um, uma pesquisa sobre formas de sociabilidade cultural na periferia. Ou seja, quais são os espaços de sociabilidade, sociabilidade cultural na periferia, tomando a dimensão, tipo, é, fazer parte do que, que as juventudes das periferias, do que, que a população das periferias é, fazem parte... Então, a gente pega essa dimensão do fazer parte, como que ela tem, elas têm parte, como que elas participam desses espaços, como elas têm parte dentro desses espaços, e como elas tomam parte, como tomar parte no sentido de construir posicionamento a partir da participação nesses espaços. Então, a gente está pensando como os espaços de sociabilidade cultural conformam os imaginários das periferias. Eu trouxe a experiência do Reconexão, porque eu acho que essa experiência é uma tentativa de resposta à questão que foi colocada aqui nessa mesa de debate. Eu acho que é isso. Certo, já que Passou um pouquinho do tempo, mas nada demais. Eu acho que conseguiu né, ajudar a gente a refletir. E também na Devolutiva, acho que também tem uma parte da sua reflexão que ficou em aberto. Vai ser muito bem-vinda na Devolutiva. Agora, por último, mas nunca menos importante, obviamente, é, para dar sua contribuição também, é, de como se organiza a juventude quilombola, os estudantes quilombolas, é, eu gostaria de chamar a Juliana Vaz e Juliana, que eu chamei de Jo até na, na mensagem que eu mandei, é, perguntam o seguinte, a pergunta balizadora, né? Como organizar e desenvolver formas de luta da juventude brasileira? no contexto pré-pandêmico, pós-pandêmico e também no contexto da pandemia. Você tem 12 minutos, com 10 minutos eu aviso, tá bom? Tá bom. É, primeiramente, agradecer a todos e a todas pela oportunidade, né? Parabéns por existirem estarem estarem aí preocupados né? com esse direcionamento em relação à juventude. Agradecer a Josivaldo pela indicação, né? E dizer que é a minha referência. E aí eu vou dividir minha fala em dois momentos, né? Não tem como dar resposta a essa pergunta sem falar da minha trajetória de vida, né? Porque eu acho que a partir do momento que eu vou trazendo esses relatos, contextualizando quem é a Juliana, a gente vai dando resposta a essas perguntas. E no segundo momento... Tentar ser mais objetiva, né? Eu fico bem contemplado com a fala dos, dos que me antecederam, então dá para falar mais mesmo da questão, da, da questão prática e do que eu vivencio na pele, né, do ponto de vista da interseccionalidade, né, para a gente ter uma compreensão bem. É, mais embasada. É, eu sou Juliana da Silva Vaz, né, estou falando aqui do Quilombara da sacaria, cá, conexão né? um pouquinho ruim, né, por conta dessas essas especificidades né, de território, de, de localização. É, a minha vida, eu só consegui ter uma qualidade de vida a partir do, do momento que eu acessei as políticas públicas dos governos progressistas de Lula e Dilma. Né? Foi, essas, foi essas políticas públicas que me deu condições de chegar onde eu estou. Né? É, em 93... Juliana tinha que pegar água na cabeça na lagoa, né? Juliana tinha que, que cozinhar com fogão de lenha, tinha que clarear nas noites escuras através de um candinheiro com óleo diesel, né? morava em uma casinha de taipa, tinha que, que não tinha armazenamento de água, né? não tinha educação de qualidade, porque os governos é, municipais é, mandava para as comunidades, os professores, que, mesmo que tivesse passado em um concurso, é, era como se fosse a forma de castigo, eu, eu não entendo, né? Passou no concurso, vai para a zona rural, depois vai lecionar na cidade. Então, chegava para a gente esse perfil de professor e com muita dificuldade. Então, para mim, acessar a, a educação básica, eu tive que percorrer vários quilômetros a pé, embaixo de sol e chuva, né? Leva carreira de boi búfala dos fazendeiros e quando eu chegava na escola ainda tinha que ir na lagoa pegar água para minha professora fazer a merenda para que ela tivesse mais tempo de me ensinar, porque além de professora ela era, era merendeira, diretora, faxineira e era um modelo de ensino chamado modelo ati é, ensino ativo na né? escola ativa. Então assim era o único cômodo e ela tinha que dar conta de ensinar quatro séries nesse único nesse único espaço. Então, eu não tive acesso à disciplina de história, não tive acesso à disciplina de religião, não tive acesso à disciplina de geografia no meu ensino básico, só o básico do básico, uma professora leiga, né? Se meu, se meu ensino já foi daquela, dessa qualidade, imagino da minha professora, que me alfabetizou. Então, com essa bagagem, eu vou para a Universidade Federal da Bahia disputar espaço com outras pessoas que vieram de um processo de privilégio, né? Pronto. É... Mas atrelada a isso, né, de 93 para cá, ou eu, eu, eu tive que fazer luta ou então o sistema me engolia, né? porque as, as, as condições atribuídas para mim e ao meu povo decorrente do regime de escravidão foi as mais perversas possíveis. Né? E somente é, uma nação governada por homens e mulheres de esquerda né? com pensamento inclusivo, fora dos, do, das engrenagens neoliberais, é, foi capaz de me direcionar para esse caminho, de me dar base para esse caminho através das políticas de ações afirmativas né, e das políticas de transformação social. Então, a partir da luta e do, do, do nosso do nosso jeito aquilombado de, de nos organizar, da organização política através do modelo associativista, a gente consegue sair desse contexto de extrema miséria, de conhecimento, de comida, de tudo, e a gente começa né, a se aproximar de, de pessoas que vieram de um contexto de privilégio, né? Não é porque o governo Lula e Dilma foi bonzinho, não. Foi porque a gente estava organizada, a gente ocupou e a gente levou nossa pauta de reivindicação. Enchia o ônibus de gente, ocupava os órgãos públicos, levava nossa pauta de reivindicação, e aí a gente conseguiu água, terra território, é, educação inclusiva, né, através da lei 10.639, a gente conseguiu permanecer no território e conseguiu a titulação e o, reconhec o reconhecimento do território enquanto comunidade quilombola, porque para nós o território perpassa a questão produtiva, né, tem a ver com, com o nosso, tem a ver, é como se fosse a extensão do nosso corpo, mas é, a engrenagem neoliberal movida pelo sistema capitalista, né, que é apropriada das nossas riquezas naturais, então, assim, para mim é uma carga muito grande fazer luta, estudar e reafirmar a minha identidade, né? É muito difícil ser uma jovem negra, a interseccionalidade vai dificultando a minha caminhada. Então, eu gostaria, eu, eu sempre quis, né principalmente agora nesse contexto de pandemia e pós-eleição, eu queria muito usar um espaço como esse para dizer o que eu vivenciei durante o processo político, é, do político de eleição, né? partidário. Então tá aqui agora falando com o núcleo, né, de acompanhamento de políticas públicas e que tem pessoas que compõem o, o partido que me dá esperança, né, de dias melhores para um povo que que é fruto de um processo de escravidão é muito bom. Então agradeço mesmo por, pela, por essa oportunidade. É, então gente eu eu minha vida a minha caminhada só para dizer que é preciso dentro desse plano, né, pensar as juventudes, né, do ponto de vista das interseccionalidades. As juventudes negras, as juventudes trans, as juventudes lésbicas, as juventudes campesinas, as juventudes mães solteiras, as juventudes mães-chefes mãe, de família, porque... É... Hoje, eu sou uma liderança internacional, né? A menina que pegava água na cabeça, que teve dificuldade de permanecer na Universidade Federal da Bahia, porque quando se apresentou, o professor perguntou se tem certeza que estava no local certo, né? Que ali não era um espaço para uma mulher com aquele perfil. Que, que uma quilombola até podia fazer o um curso de agronomia, usou tecnia para mexer com bicho ou mexer com mato. Agora, arquiteto e urbanista, não, né? Isso foi o que aconteceu com minha irmã quando se apresentou enquanto quilombola. É, e que, infelizmente, o Brasil era um país de todos, né? E, e minha irmã teve que escolher entre a saúde mental ou o sonho de ser arquiteta. Infelizmente teve que voltar para o quilombo para mexer com mato e mexer com bicho, não que não seja legal, porque isso faz parte do nosso cotidiano. Mas quilombola também quer, a juventude quilombola também quer ser arquiteta. Então eu gostaria muito que vocês pensassem, né? Essas juventudes, porque até nos locais que eu sou inserida a contribuir, ainda assim eu sou excluída, né? Às vezes, a gente está em uma discussão do próprio partido ou da via campesina, né? uma organização do campo inteiro, mas que tem várias correntes, vários modos de pensar, de pessoas do sul, de, de homens e mulheres brancas. E, e eu, na condição que eu sou, com essas interseccionalidades, às vezes eu tenho que gritar, né? Calma aí, gente, vamos pensar é, essas, essas juventudes, essas mulheres, esses campesinos, né? com esses perfis. Então, assim, hoje eu estou secretária de assistência social do meu município, né? concorri à eleição é, de 2020, mas foi muito desafiador para mim, e eu só tive condições de ocupar esse espaço, um espaço que não foi pensado para mim, por conta desse jeito que vocês estão fazendo, né? por conta... Dessa, dessa ação que a gente está fazendo aqui agora, porque houve-se várias conferências em outros tempos, houve-se audiências, houve se escuta qualificada dessa juventudes, e aí foi construindo, é, a partir desse momento, foi construindo condições para que eu saísse da caatinga, né, para que eu parasse de pegar água na cabeça, para que eu parasse né, de, de, de, de levar a carreira de boi e de fazendeiro, para que eu deixasse de sobreviver e começasse a ocupar esses espaços, né? É, de, ou esses outros espaços. Então, esse espaço é muito importante para que a gente construa um plano inclusivo, né? levando em consideração essa subjetividade, essas especificidades. Mas foi muito difícil para mim, enquanto jovem, quilombola da Roça da Caatinga, reafirmar meu espaço na política, na política partidária. Né? Porque eu não tive muito apoio do meu pai fiz 30 anos e o tema foi Lula livre e meus colegas não compreendiam por que você é tão jovem colocar esse tema Lula livre e eu disse porque foi esse presidente que me deu o poder de estar onde eu estou hoje. Né? Hoje eu sou uma liderança internacional, hoje eu dialogo com as comunidades afro-rurais da América Latina e Caribe, e foi as condições que esse governo né, é, progressista de extrema esquerda me deu para que eu pudesse chegar onde eu estou. E aí, é, durante a campanha, as pessoas falavam, mas se você tivesse em outro partido, você conseguiria se eleger por conta do coeficiente. E eu disse, pode ser o número que for, mas eu jamais vou deixar de ser do partido, eu sou há muito tempo filiada, e assim, as pessoas não compreendem esse discurso, né, e tudo tem a ver com esse momento que a gente tá proporcionando aqui agora, e eu não tive muito apoio, né, e eu fiquei pensando, poxa, tudo que eu sou hoje, eu devo a João Pedro, eu devo Dez a Alex minutos, Sando, eu devo a CUT, ao MAB, eu devo, eu devo a o Partido dos Trabalhadores, eles me pariram, né, eles me deram condições para que eu estivesse aqui, eu devo a CONAC, e agora eu estou sozinha disputando essa eleição, cadê esse povo que não dá apoio financeiro, não dá apoio moral, e a gente fica assim, sabe, na solidão. E se a gente não tem o pé firme, a gente é cooptado por um outro grupo, né, porque vê na gente um discurso diferenciado, que o público gosta. Então, eu tive várias propostas, né, e hoje eu estou secretária, né, movida sou fruto de um processo de articulação política entre dois partidos, mas mantendo a minha ideologia de esquerda, porque em outros momentos teve uma escuta dessa, né? Então é muito isso, né? queria compartilhar essa trajetória a partir do meu lugar de fala, a partir do meu, do meu território, e é isso que o companheiro vinha falando, né? Criando espaço de pertencimento. Quando você cria espaço de pertencimento, não tem ideologia que te compita. e é isso que nosso jovem precisa... É desse espaço de pertencimento. Obrigado, Ju. Muito importante, muito boa a sua contribuição. É, a gente encerra as apresentações aqui iniciais, as falas iniciais.